E, então a qualidade depende desses fatores, apesar das informações que eu passei. Vale muito para o evento mas fica a é Obrigado. Obrigado. Reforçando uma coisa que não se tem muito hábito no nosso ambiente: solicita ao seu fornecedor de perfil uma certificação, certificado de análise de composição química, beleza, é suficiente. Né? Ah, outra coisa que eu percebi que a gente perdeu esse hábito.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 são três tecnologias poliéster que aqui no Brasil todo mundo habita com poliéster Interponde que é conhecido como poliéster durável o que é isso significa que a resina o polímero da, da tinta é uma resina durável ela tem uma revivificação Crosslink que é durável é um tipo de resina poliéster ultra durável que é a segunda tecnologia utilizada no mundo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 É a série Durava, que conhecida como D2000. ele tem, Qual a diferença dele? Resistência à flora, perda de cor e brilho, essa é a grande diferença. No classe 2, ele atende classe 2 da Panicol. A recomendação dele é para áreas críticas de exterior, prédios maiores, quase monumentais, comerciais. Durabilidade da película, a arte estende para o um aplicador homologado 15 anos para exterior, chegando até 20, dependendo da obra e a homologação, e 20 anos para interior. E a última tecnologia aqui, que é de hiperdurabilidade, hard durable, que é o Interpol d 3000 Esse ele atende QualiCode Classe 3, 10 anos de Flórida, Qualicode Classe 3, ele atende, é para ambientes extremamente.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 E nós já temos a primeira obra em classe 2, aqui em São Paulo, que né? foi realizada esse ano. E é a primeira que eu espero, e eu concordo plenamente com, com vocês, dado, dado o clima, principalmente do ponto de vista da radiação solar aqui no Brasil.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 Ok e eh, ser controlador no mesmo tempo. Mas agora vai ser a segunda fase receber a Qualy, que hoje a CBA já tem, eh, mas somos os primeiros a oferecer um seguro na pintura. A etapa foi receber a certificação da Qualy. A segunda etapa é o seguro. O seguro, neste é caso, general, protege de fv na Itália,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 tem um controle de tudo isso e aí, consequentemente, todos eles têm responsabilidade pelo negócio a, a perguntar? Qualicode, como qualquer como marca de qualidade de produto não se compromete en una, nunca em uma garantia de, de determinado tempo de um produto Qualicode tem uma devolvidade de X anos isso nenhuma marca de qualidade faz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 mas se não colocar um silicone neutro, por exemplo, onde tem um o corte e impedir a penetração de uma oxidação ou uma corrosão filiforme, aí você pode usar a melhor tinta, o melhor tratamento químico, o melhor serve certificação, o melhor alumínio, o melhor fornecedor de, o melhor prestador de serviço ou outros. Mas o problema é do ceradeiro, é, é do fabricante de escortes. A seguinte assim, pergunta: Existe alguma restrição de uso da pintura por ser pó sobre pó na aplicação em colagem estrutural de vidros? E vou até além: existem tintas mais indicadas para colagem de vidros? É polímeros livres de TGC, poliuretanos, depende do país. ¿eh? Mas é poliestra. no caso de tóxicos e ¿eh? híbridos, como você perguntou, é uma mistura de poliéster tóxicos. Mas para prefir de alumínio, para arquitectura, lógico, donde colagem de silicone, não, vai, não pode ser utilizado, justamente como você falava. Por quê? Porque a molécula de tóxica tem um problema de eh, degradação para a luz ultra Por isso que eh, o teste de intemprimo acelerado justamente avalia que perda de brilho. E a perda de brilho só se dá por degradação do polímero. Do polímero. Porque a tinta classe 1 é diferente da tinta classe 2, O estándar, estándar, classe 1, classe 2, são polímeros diferentes, são ramificações diferentes. Por isso que é muito importante, dentro de acelerado, dentro de temperismo natural que um faz, mas justamente porque são tintas poliésteras. Não? não há uso de híbridos, que um copolímero polietilipóxico ou epóxico puro. Arquitetura não proibida. Há alguns países, há algumas pessoas, eu já vi, a gente da Qualicode, eu falar anteriormente, ela une, fabricante de tinta, une ou junta a parte de transorficio e aplicador, isso é uma linha contínua.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 Muitas vezes, para baixar o brilho das tintas, os será serão Hoje, 150 matérias primas aprovadas para fazer tintas de arquitetura. Ninguém está autorizado a usar nenhum tipo de, de material que não temos nessa lista. Por quê? Porque foram todas testadas. É, tem muita informação é, segmentada que a gente precisa aglutinar e para orientar melhor o consumidor final, quer é o cliente, né, o aplicador, o transformador, os especificadores, os consultores, consultoras. Então o desafio para a para a para vocês fornecedores, talvez aqui já lance uma proposta de, de formar um grupo, né? Que... Tem o um aspecto da norma técnica, já existem os grupos de norma técnica discutindo isso, mas transferir, transformar o que está na norma, que muitas vezes não é palatável, para um manual, para uma guia de orientação, eu acho que fica aqui um legado desse evento de provocar e talvez a gente fazer uma união de esforços para que a gente tenha um manual dando be né dando o ponto específico para o nosso cliente e saber o que fazer e o que não fazer de direitos e deveres. E para fechar uh, os três lugares, eu daria um quarto, que é a responsabilidade do usuário final de acatar a recomendação de línguas periódicas de uma obra. Isso vai estender a vida útil do, do perfil. E é, eu não vejo isso. A primeira obra que eu pintei. Com pinda na época dos poucos. Um amarelo, um prédio para o amarelo, um prédio para o Foi feito um tracking ao longo dos anos e ele continuou lá. Ah, mas todos os ah, requisitos foram um tipo de, de, de manutenção. E isso vale não só para a como para a manutenção.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 então, o mais importante para colagem de vidro é a tinta. No caso, nós, com o Arx, todas as nossas tintas que atendem classe 1 e 2, elas atendem a colagem de vidro. Classe 3, a gente toma cuidado, como eu comentei, ela é o fluorcarbono, ela também é uma tinta antiaderente. Então, não é recomendado, no caso, apesar dela de ter uma alta durabilidade, 10 anos de que a gente viu, mas ela não é recomendada para colagem de vidro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 É a franjice muito maior. Talvez a uma saída seja o seguro, Alessandro. Então, queria passar para você assim... Afinal, quem assume a responsabilidade? De novo, para fechar. Ninguém. <risos> <risos> <risos> ah, ah, ah, bom, a vida útil do produto é com certeza um, uma, um elemento muito importante. É, é como... É, eu faço alguma vez eu, por exemplo também para, para os meus meninos na fábrica. A vida útil é garantir o que é.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 Essa vale a mesma coisa, uma regra de vida, mas vale também nas nossas atividades. Então, não, mas, mas, mas, tem fornecedores de, fornecedores de pintura nossa, aqui no Brasil. Por exemplo, Florete 12 anos de garantia, não, não. Tá? mas baseado em quê? Onde se as tintas são garantidas, por exemplo, por estas de cinco anos, como vai dar? O que, é que vai dar? O que significa? Tá? Então,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 Em termos de tempo, não existe tintas que podem ser garantidas para 50, 60 anos. Eu lembro de uma conversa que tivemos com o nosso cliente, que ele falou, o cara que compra um apartamento paga 40 anos de, de prestação, a janela acabou, a garantia virava lá atrás, provavelmente, nos primeiros 5 anos. Não. Então, porque nós, por lei, temos que dar 5 anos.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 Mas é claro que eu tenho que pensar no ao, ao produto químico, tem vários elementos, senão nós reconhecemos uma, uma, uma vida útil, você, não do produto, mas uh, uma garantia, porque se responsabilizar, saber o que vai acontecer aqui a 30 anos, é complicado. Então, é um padrão, também europeu, dar 10 anos de garantia. O seguro, onde é que entra? O seguro entra no momento onde teve uma fase na história que eu fiz, ou um erro de processo, então eu coloquei menos produto químico ou mais produto químico ou coloquei uma tinta rara, o nosso seguro cobre desde entrada do material na nossa fábrica até a colocação, eu faço um exemplo, se amanhã acontece um problema numa nossa aula, que é realmente... Se, se demonstra que a responsabilidade foi do tratamento, da cultura, não dura, foi minha responsabilidade. O axonóvel não deu nada, a hidratécnica não deu tudo certo, a docólica é uma colagem correta, mas se tem um problema de aderência, porque eu errei a temperatura do forno, eu mando, aciono o seguro, aciono a mão de obra, o seguro cobre a mão de obra para remover a obra, o material da obra. Compro o material novo e reposiciono o material e a reinstalação. Okay. E temos uma parte do seguro que cobre também os prejuízos financeiros que a gente viu. Uh, minha parte quero agradecer a presença de todos, agradecer os palestrantes, aos debatedores, enfim. É pela gente paciência, a gente não está aqui. Eu acho que é uma coisa é, que a gente precisa continuar fomentando. Uh, eu agora para encerrar antes do foco eu gostaria de convidar o senhor Adeval Meneguez, que para quem não sabe ele também uh, o Alessandro falou que nós temos dois sócios na Itália, mas também temos né, um sócio brasileiro que é o senhor Adeval. Eu uh, mereço aqui na Escola para a palavra final, encerramento, um convite para o Boa noite a todos. Uh, primeiramente eu queria ser rápido, primeiramente queria <coughs> agradecer a todos aqui. É um ótimo de honra presença de vocês aqui. O, eu queria prestar uma homenagem ao senhor André Messi, que estava aqui, e precisou se retirar. <coughs>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 eu agradeço vocês e peço, não desisto, vamos relevar essa qualidade que nós vamos vencer, vamos ser os melhores do mundo, único. Obrigado.